Então, eu fiquei num grupo com a Leda, a Ivonette e uh, a Carmen. Foi engraçado porque quase todas sentimos alguma coisa da mensagem que No meu caso, por exemplo, que, uh, recebi um, a mensagem da Carmen. Eu, na altura, um, não senti nada muito específico, mas achei que era uma mensagem para o filho. Foi o que senti. E era. Para o filho. Para o filho. Era uma mensagem para a filha e confirmou. Confirmou, sim. A Ivonete também percebeu da Leda que havia qualquer coisa relacionada com o pai, com o pai, mas a Leda depois explicou que pensou no pai antes da mensagem, mas a mensagem era para uma irmã. A minha mensagem uh, foi a Leda que recebeu, não percebeu bem para quem era, mas percebeu que era de amor era com amor. Portanto, houve em geral, alguém sentiu sempre alguma coisa, mais ou menos. Ou seja, deu para perceber que que aconteceu essa comunicação, né? Sem sem ninguém, é. sem ninguém falar nada, vocês conseguiram perceber que de um modo Sim. geral, houve uma conexão, né? Sim. Se, se, se comunicaram o... sem palavras, né? É, no fim, elas falaram que estavam que eu estava com alguma tristeza. A veram que eu estava com alguma tristeza e eu expliquei que estou com alguns sintomas físicos de pré-menopausa e que não me sinto muito bem e eu por acaso elas até sugeriram para eu pedir alguma dica para isso ao professor e também como deixar esses sintomas sem estar sempre a pensar neles, foi a sugestão muito amorosa do grupo. Legal, elas, elas captaram a sua vibração.